de drywall, tá aqui comigo, me assistindo porra, manda bem já na montagem faz aquele acabamento maravilhoso, que não precisa nem de massa corrida, é um puta profissional tem sua própria empresa e tá bombando no mercado o cara é foda, patroa pra trabalhar com o é fácil pra caramba eu não preciso fazer curso nenhum, pra assistir uns vídeos em Delena aqui vai dar tudo certo, isso aí meu amigo parabéns, tá no caminho certo <risos> ou não <risos> se você não me conhece, eu vou te falar. Eu sou a Helena, conhecida como Dama do Gesso, tô nesse mercado já há bastante tempo. Meus pais estão no mercado do mundo do drywall, meu amigo, há 30 anos. Você tem noção do no que é isso? Não tinha nem drywall direito, aqui, é eles já estavam botando esse negócio no mercado. E eu cresci no meio desse meio e eu fui, ó, trabalhando com muito montador nessa vida, viu? E eu vou te dizer qual é o grande problema que eu vejo. Drywall não é igual a steel frame. E a grande maioria dos montadores acha que é. Achou errado, otário? Tu bota o perfilzinho lá, cada 60, cada 40 e tá tudo bem. Cara, não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Steel Frame é um sistema estrutural. Ele foi feito pra resistir a carga de vento, a carga de chuva, a carga de impacto, a um andar em cima do outro. O drywall não, ele é um sistema de vedação, ele é não estrutural. São 500. Eu sei que talvez você já tenha feito estruturas muito resistentes de drywall, que eu já vi. Eu já fiz muita estrutura auxiliar de drywall. É bom, funciona. E aqueles paredões de cinema altíssimas, que a gente faz só com perfil de drywall. Funciona. Mas uma coisa é o perfil é estrutural e outra coisa é o perfil não estrutural. E não me leve a mal. Se já passou isso na sua cabeça, tá tudo bem. Porque eu já conversei com montadores que pensaram isso. O perfil de drywall, ele tem a chapa... Cadê? Eu não tenho aqui. Ele tem a chapa 0,50. O perfil de steel frame começa com 0,80. Então, se eu juntar dois perfis de drywall, 0,50. 50 com 0,50 dá o quê? Um. 1 um milímetro. Um milímetro é mais que 0,80. Porra, que fenomenal, Helena. Eu tô botando o um perfil mais reforçado ainda. Ao invés de eu trabalhar com um de steel frame, eu trabalho com dois de drywall. Não! faça isso. Gente, pare e pensa comigo. A gente tem no mercado mais de 3.500 tipos de aço. Aço não é aço. O aço do perfil de drywall é completamente diferente do aço do perfil de steel frame. Não é só a espessura que você tem que entender que é um fator. O tipo de aço que você trabalha também, a resistência dele, a proteção contra a corrosão dele. É totalmente diferente. Isso que eu quero que você, você montador de drywall, por favor, não caia nesse erro. O perfil do steel frame não é igual ao perfil do drywall. As técnicas de montagem que você usa no drywall não são iguais do steel frame. É parecido, mas não é igual. E você precisa entender. É, tá bom Até as vantagens São completamente diferentes E se você quer Efetivamente Entrar corretamente No steel frame Não sai achando também Que é só montagem Entenda como você vai vender Como é que você vai Abordar o seu cliente Como é que você vai Se diferenciar E não ser mais só montador de drywall. Você ser o montador de steel frame também. Olha só que maravilha. Como é que você vai se diferenciar no mercado? Como é que você vai mudar essa abordagem? Como é que você vai mudar a visão do mercado e o é que a visão do mercado tem para você? Aprendendo sobre o sistema como é que você vai aprender sobre o sistema? A eu tenho, ó, um curso que eu fiz online Tchim, tchim. ó, maravilhoso Pra você mudar a sua perspectiva no mercado E mudar as pessoas feitas, entende você O Bundo Steel Frame, ele te apresenta 20 técnicas infalíveis Que eu uso até hoje Cara, eu fui testando e validando com elas, elas Com diversos clientes Pra fechar todas as minhas obras que eu já fechei Já foram mais de 100 milhões em obras Você quer aprender com quem vende 100 mil Ou com quem vende 100 milhões? Aí é um ponto seu uma vez um montador falou isso pra mim, eu vim aprender com você porque você já vendeu 100 milhões, Helena. Eu vou aprender com quem vende 100 mil? Eu não. Eu quero com quem vende grande, eu quero ser grande. E eu acho que se você tá aqui comigo, você quer ser grande, né? Então vem comigo pro boom do Steel Frame, que eu vou mostrar as minhas 20 táticas, tá certo? Que eu desenvolvi ao longo desses 3 anos. Além da minha proposta comercial imbatível, cara. Esse modelo de proposta comercial, você não perde um cliente, viu? Eu tenho um aluno que falou pra mim, Helena, eu fazia 8 propostas por semana, toda semana, bonitinho, com os meus clientes. E fechava uma. Depois que eu comecei a usar o seu modelo, eu comecei a fechar 5 ele saiu de uma pra cinco. Bom, né? E vou te dizer que depois, com o tempo, você vai desenvolvendo, você vai aumentando mais a sua taxa, viu? De fechamento, vai melhorando cada vez mais e mais. Então não perde tempo, vem comigo pro boom do Steel Frame agora. É só clicar aqui de baixo.